Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Beluço, eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios da terceira dentre infinitas possibilidades aqui. Exatamente, rapaz. Isso é uma piada interna que vocês não vão entender, cara. <risos> e é isso daí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanios, pois a Warner liberou recentemente, pessoal, um trailer cinematográfico e oficial do multiversos, o seu jogo ali estilo Smash Bros que eles vão lançar futuramente aí bem provavelmente esse ano ainda né para nós, além desse trailer cinematográfico dublado que a gente vai assistir com vocês aqui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 3 minutos pra poder conferir, né? Cinematográfico, contando uma historinha e tudo mais E como a gente disse, o trailer ele tá dublado em português do Brasil Isso é uma coisa muito da hora porque o jogo ele provavelmente vai vir Com essa linguagem também pra nós Bora lá assistir esse negócio, Alanis e Depois a gente comenta um pouquinho a respeito Desse projetinho novo da Warner Simbora! Tima! <risos> <anormal risos> Eita mas... Ele foi transportado? Computador, que lugar é esse? Ó, a voz? É? Ó, oh, diabo! Ó, oh, diabo! Desce <risos> daqui! Nossa! <risos> Ai, mano. Onde estou? Oh, mina, mano! Ó! A área? É a área Stark! Cuidado. Caralho! <risos> Não tinha caído a ficha. Da hora, mano! Hein? Por que fez isso comigo? Lava. Salsicha super saiadinho, fi. Bravo. <risos> Olha que doideira, mano. Mano, o Batman já lagou os batirangue já, não quer nem é. saber, tá ligado? Uh, que falta de educação daquele furacãozão, né? Viu, hein? É. <risos> Aquela mina ali é outra que eu não conheço. <risos> você é tão fofinho, vou te chamar de babão, porque você tem carinha de ser todo babão. <risos> Mãe, você vai pagar por bater no babão. É. Eita, nós! Hein? Eita! Cuidado! <risos> que da hora, mano. É, mano! Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas isso parece um trabalho para o Super. Ah, oh, o Briggs. Eita! Ah, beleza. Nossa, o, o, é o gigante? É, o gigante de ferro, né? É? Que <risos> da hora, mano! Que nice, mano! Quem será que tá fazendo a voz do Batman, mano? Pô, Ai, eu não sei. <risos> Opa, alfa fechado começa no dia 19 de maio. Caramba, daqui três dias. Que da hora, velho. Então é alfa e beta que vai rolar Só que o beta vai rolar um pouco mais pra frente, né? Deixa eu até voltar um pouquinho aqui Beta aberto, julho de 2022 Jogue de graça Então assim, vai estar tá aberto pra todo mundo A gente vai poder testar e tudo E esse alfazinho aqui Começando no dia 19 de maio, rapaz Vão até ver se tem alguma coisa no finalzinho aqui no resto Da hora pra caramba Mano, pô, mal divertido o trailerzinho cinemático que eles fizeram, cara A dublagem aqui Super-homem é Guilherme Briggs, óbvio Não tinha como não ser O Batman, eu também não saquei qual que é a voz dele Cara. Não, porque, sinceramente, me pareceu o Briggs fazendo vozinha rouca, tá ligado? Igual o Christian Bale <risos> Achei interessante, porque assim Assim como a Warner costuma fazer com seus jogos, né? Isso aconteceu com Mortal Kombat Eu acho que eles estão fazendo aqui também A gente tem muitos... Muitas, a gente tem muitos elementos de gameplay Dentro desse trailer cinemático Que a gente deve poder fazer com os personagens, né, mano? Uma coisa é, é certa, né? Eles... Fizeram um bom trabalho em apresentar quem vai estar tá no jogo. Apresentaram de uma forma muito divertida. Mostrando algumas coisas bem interessantes, me pareceu... Você pode ver que eles são apresentados sempre em duplas, né? Sim. Então, me, me pareceu que vai ter um foco nessa questão de duplas. Talvez seja o principal foco de gameplay. Daí a questão do, do nome, né? Multiversos, né? Talvez a proposta principal seja é, um Smash Bros. onde você está com times, sabe, tipo, você e mais alguém jogando contra dois, talvez essa seja a ideia. Pelo pouco que eu tinha visto, assim, em termos de desenvolvimento do jogo, até mesmo acompanhando o pessoal no perfil do Twitter falando a respeito, né, porque o desenvolvedor, vez ou outra, ele fica respondendo as perguntas da galera lá, né. Ele comentou mesmo que esse padrão de dois contra dois, ele seria realmente o core ali, entendeu? O foco da parada Mas a gente vai ter outros modos de jogo também Como o Free For All, né? Que é todos uhum. contra todos ali Quem sobreviver é o grande vencedor E eu acho que vão ter outros modos também Talvez um 3 contra 3, alguma coisa assim, saca? Eu acho que eles não vão fazer muito mais do que isso que senão fica muito poluída a tela O 2 contra 2 eu acho que vai ser realmente o core E muito bem observado o que você falou aí Porque eles realmente apresentam os personagens aqui Em duplas mesmo, ó. O Salsicha com O Batman Aí tem a Arlequina com o Taz, e assim vai, entendeu? E aí eles formam essas duplinhas, eles lutam e tal. E aí, com certeza, a gente deve jogar mais assim, pô. Imagina nós dois jogando junto esse negócio contra a galera, Lance, que da hora. E, e você sabe o que, que eu penso? É, você vê que tem vários momentos em que eles mostram um ajudando o outro. Exato. E aí eu pergu me pergunto se eles vão ter essa mecânica de um ajudar o outro no jogo, sabe? Então, tipo, eu mando uma magia que te fortalece, te dá defesa... Entende? Coisas nesse sentido, né? Tipo Batman, por exemplo, que ele manda a cordinha lá Imagina, você tá caindo, eu consigo mandar a cordinha te puxar de volta né? Isso seria um negócio assim, muito legal Pelo que eu vi das habilidades dos personagens Quando eu tava lendo um pouco a respeito da parte de desenvolvimento também Que o cara comenta lá no Twitter Parece que tem sim alguns personagens que vão ter habilidades que dá uma bufada no personagem do seu amigo, ou então recupera um pouquinho de algum ou, ou recupera um pouquinho de vida, alguma coisa do gênero, não sei, não tenho tanta certeza assim, mas parece que vai ter realmente alguma coisa, alguns personagens, não sei se serão todos pra poder dar um upzinho no seu amigo de alguma forma. Então isso vai ser bem interessante também. Tipo, o seu amigo que tá lá se ferrando, você dá uma bufadinha nele de alguma forma pra poder ajudar na batalha, saca? Sim, eu tô rindo porque passou o engenho ali. Cara, é, é bom demais, velho. Sério. Esse trailer cinemático realmente ficou bem da hora. A gente vê a dublagem em português, é uma coisa que anima, que é algo que a galera pede muito nos jogos atualmente. Né, Nintendo? Aprende aí, Nintendo. De trazer os jogos aí. Mano, no caso da Nintendo, principalmente, né, que não Traz nem legendado PTBR. Pelo menos assim eles poderiam fazer. Seria um passo a mais até eles trazerem essa bagaça dublada pra nós, mas. Poxa, a Warner sempre se preocupou em trazer esses jogos dublados em PTBR para pra nós. E é muito legal ver isso acontecendo no Multiversos, né, mano? Sem dúvida. É uma consideração com... Eu não sei hoje, né? Mas há, há pouco tempo atrás aí era o, uma, o sexto maior mercado né, consumidor de games, né? Então o brasileiro, não importa que ele tá pagando o cara, ele tá comprando, ele tá consumindo, né? E isso, isso é uma coisa muito importante. Acho que deve ser levado em consideração. A Nintendo passou da hora já dela entrar no... No eixo, sabe, das outras empresas e ver a importância que tem, pelo menos legendar em português, né? Pois é, mano, exatamente. Eu acho que eles precisam sim se movimentar nesse sentido aí. A ONE tá de parabéns, mano, por trazer esse jogo dublado pra nós com tantos personagens assim. Mas é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho da gente trazendo esse trailer cinematográfico do Multiversus, tecendo alguns comentários acerca disso daqui que a gente pôde observar e as expectativas da gente também, né? Se a gente puder trazer conteúdo pra vocês do Alpha, a gente vai tentar conseguir. Aí, nós vamos fazer isso aqui pra vocês, pessoal, fazer umas lives aí, talvez trazer vídeos e tudo, quem sabe eu jogando com Alanios contra outras pessoas, vai ser muito divertido, então deixem aqui embaixo as suas opiniões acerca do multiverso o que, que vocês acharam desse trailer cinematográfico, se vocês estão empolgados com o jogo, a gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês, e não se esqueça novamente de deixar o seu like, não se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí até mais, vamos! Né?